Isso aí, hoje, é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui na Câmara para tomar posse hoje, dia 1 de fevereiro, começando o nosso novo mandato. Está lotado aqui, lotado. Vamos lá, vamos lá, então. Tá? É, Achei, tá tá hein? Tá aí ser. Vamos chegar agora no nosso gabinete, é o velho gabinete de sempre, mas agora renovado, com novas esperanças, o Brasil melhor, vamos juntos, gente, olha lá, chegando agora, 808, viu, é esse aqui, mostra pra mim, aí, opa, opa, e aí, vamos lá, Cadê o povo? Tá chegando. Não chegou ainda? A bunda lá tá enorme.